Diálogo do Sul nasceu porque muita gente estava reclamando a presença dos cadernos do Terceiro Mundo. Caderno Terceiro Mundo quebrou em 2005 e não tem condições de a gente fazer uma revista de circulação nacional com os custos, principalmente custos de distribuição. E, e Caderno Terceiro Mundo, circulava por, por, pelo continente, da pela América Latina toda, pela África, pela Europa. E, então, por falta de, de apoio, de financiamento, fechou. Aí o pessoal ressuscita os cadernos do terceiro mundo. Bom, eu acho que também o tempo do, dos cadernos do terceiro mundo também se, se, se esgotou. Fizemos várias reuniões no Rio de Janeiro, pessoal mais histórico dos do cadernos, e aí saiu a ideia de fazer Diálogo do Sul. E como o, a estratégia hoje do desenvolvimento para os países em desenvolvimento, a estratégia é o sul contra o norte, <risos> é a integração sul-sul como alternativa à exploração do Sul pelo Norte. Então, a, a, a ideia fundamental do diálogo do Sul é estabelecer realmente esse diálogo entre os países do Sul com ênfase na América Latina, com ênfase na integração latino-americana, porque entendemos que outra dinâmica do é a dinâmica da integração. Sem integração, não há condição de desenvolvimento de um país sozinho. Então, a saída da América Latina é a integração, a complementariedade dos recursos e das capacidades produtivas entre os países aqui latino-americanos. É um caminho difícil, mas então o Diálogo do Sul se propõe exatamente a isso. A ser uma, uma tribuna de discussão, de novos projetos de desenvolvimento, né? recuperar o pensamento latino-americano, o pensamento de cada país, que forma um pensamento comum para a América Latina. Né? O, o, os grandes pensadores que nós temos, de Martia Daci Ribeiro, né, <risos> para se ter uma ideia assim. Vamos eh, valorizar o pensamento dos nossos próceres, né? vamos valorizar os projetos nacionais que, que, que, bem sucedidos e mal sucedidos, com sentido autocrítico de, de, de ver por que não foram bem sucedidos, o que, é que precisa para a gente ter um projeto bem sucedido. A proposta de diálogo do Sul está no seu próprio nome. Vamos dialogar né? Sul com Sul para como nos livrar da exploração do Norte. Norte figurativo. Né? Como a, nós precisamos, de fato, nos livrar da ditadura, do capital financeiro e colocar cada um de nossos países numa linha de desenvolvimento sustentável. Essa aqui é a realidade. É nós, desde o início, percebemos que a imprensa alternativa tem que somar força. de Todas as mídias. Hoje não se pode mais falar de, de, de imprensa alternativa. Não temos mais imprensa. Nós temos é, multimídia. As propostas multimídias alternativas né? E devemos somar força, porque senão uma vozinha aqui, outra voz pequena ali, né, dispersos como está dispersa toda a esquerda latino-americana. Né, e, e nós então percebemos que a, a, uma das grandes fortalezas da direita né, é a atomização da esquerda. Então, a esquerda atomizada, sem um projeto que a una. E, então, nós podemos eh, levar esse conceito de unir forças né, na mídia. Por isso, buscamos a Ópera Mundi. Então, estamos aí felizes porque é uma integração que está dando certo. Nós então, vamos crescer juntos.